Olá! Neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer uma loja de títulos no Roblox, também conhecida como Name Tags. Essa sugestão foi dada por algum inscrito aqui do canal, então se você quer que eu ensine alguma coisa aqui no canal, basta deixar nos comentários que sua ideia será anotada. Enfim, a loja consiste em vários títulos que você pode comprar que quando comprados ficam na sua cabeça. Por exemplo, se nós comprarmos o título Noob, nossas moedas descerão quando nós equiparmos. O título irá para a nossa cabeça E também no finalzinho do vídeo ensinarei a vocês como fazer Um título exclusivo de um grupo Entrar no grupo para obtê-lo E um título que custa Robux se nós comprarmos o título de Robux Nós iremos conseguir equipá-lo E se eu entrar no grupo O jogo logo atualizará E eu poderei equipar o título do grupo quer aprender a fazer esse sistema Assista o vídeo até o final E se eu gostar não se esqueça de curtir O vídeo, enfim estou centro Então o primeira etapa que você deve fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo Que o levará para esta página que terá o um modelo Loja de Tags feito por mim Basta clicar no botão verde escrito Obter e clicar em Obter agora E então o modelo irá para o seu inventário do Roblox Studio No Roblox Studio vá nas configurações do seu jogo Vá em Segurança e ative a opção Permitir acesso do aos serviços api e permitir venda de terceiros ative as duas opções e salve o jogo então após salvar vá na caixa de ferramentas que fica na barra lateral e vá no seu inventário e então deve aparecer o modelo que você pegou clique nele e esta mensagem pode aparecer basta clicar em Ok e, então o modelo estará na workspace e ele estará todo agrupado então você deverá arrastar cada grupo para a sua Devida categoria. Por exemplo, arraste Replicated Storage para o serviço Replicated Storage, clique com o botão direito e desagrupe o modelo. Faça a mesma coisa com os outros grupos. Pronto! Quando estiver tudo desagrupado, o que você deve fazer é ir na pasta Tags do Replicated Storage e ir no valor textos chamado moeda. E neste valor você Deve colocar o nome da moeda Que o jogador que você quer que os jogadores Usem para comprar os títulos Basicamente aqui eu estou Usando a moeda coins mas você pode Mudar para a moeda que tem no seu jogo Mas não se preocupe pois se seu jogo Não houver nenhuma moeda Basta ter o valor leader stats Que está logo acima desse e ativá-lo Que então o jogo criará uma moeda Para você. Agora o sistema deve estar Funcionando mas continue no vídeo Que eu já vou ensinar a vocês Como adicionar títulos que precisam de Robux ou que você precisa estar num grupo. Pronto gente, já estou aqui no jogo. Como nós podemos ver tem um botão no lado esquerdo da tela. Vamos clicar nele e então a loja de títulos abrirá. Então você poderá escolher o título que quer comprar. Se você clicar no título, suas informações serão mostradas na barra lateral como seu nome, seu preço e o botão de compra. Se nós não tivermos dinheiro, nós não iremos conseguir comprar. Então você pode usar alguma forma de obter dinheiro no seu jogo, mas eu vou adicionar dinheiro por meio, por meio do servidor, para isto clique no botão ao lado de jogar tu vá no explorador, vá em players, vá no seu personagem vá em leader stats e haverá o valor com o nome da sua moeda aqui, Defina defino o seu valor para o tanto de moedas que você quer que seu personagem tenha, e agora se eu tentar comprar o título noob, eu irei conseguir então agora eu posso equipá-lo quando equipar ele aparecerá na minha cabeça, e se por acaso caso eu resetar o meu personagem, eu continuarei com o título em minha cabeça. Agora eis a questão, como adicionar mais títulos para o seu jogo? Simplesmente vá no replicated storage e abra a pasta tags. E então haverá lista de pastas que são todos os títulos que tem no nosso jogo. Para criar algum título novo, basta duplicar qualquer pasta de título e então renomear, renomear a pasta para o nome do título. Eu vou criar o título Gamer O próximo etapa é abrir esta pasta E no valor Price Você pode definir o preço De seu título Irei colocar para ele poder custar 70 mil moedas Haverá também uma interface Chamada Tag Nós devemos abri-la E também haverá um texto chamado Tag Vamos abri-lo Então haverá um UI Gradient Nós devemos definir a cor do nosso título Aqui, passe na propriedade Color do UI Gradient e apertar nos três pontinhos. Vocês poderão definir a cor e se você quiser pode fazer uma transição, por exemplo, aqui no meio do amarelo para a cor para então, nós podemos ver, ué, vai dar amarelo para o verde e depois pro vermelho. Tanto como se customizar a cor do título, eu vou colocar um azul mais claro no começo e um azul mais escuro no final. Pode fazer uma transição. Caso você queira que as pessoas precisem estar num grupo para poder ganhar o título, basta adicionar um number value dentro do price. E você deve colocar o nome desse number value de group, do jeito que eu coloquei. E no valor deste number value, você você deve colocar o ID do grupo que você quer que os jogadores entrem para conseguir o título. Para pegar o ID do grupo, basta ir no grupo que você quer que as pessoas entrem, ir no link dele e pegar e copiar somente os números que tem no link. Seleciona os números, clica com o botão direito clica em copiar. E você cola o ID que nós copiamos, clicando com o botão direito e clicando em colar. E se você quiser que seu título Custe Robux, basta adicionar Um number dentro do price E desta vez você deve dominar O number e para ID com, as letras, com a letra maiúscula No valor, você deve Colocar o ID do passe Que você quer que as pessoas comprem Para poder ganhar o título Caso você não saiba, para poder criar um passe Basta ir na barra superior Do site do Roblox E clicar em Create Então, a tela feia do Roblox de criação de jogos aparecerá E nela conterá todos os jogos que você já criou Vá no jogo que você deseja criar o passe Clique na engrenagem E clique em Create Pass e, Então nesta página você poderá Escolher o nome do seu passe Eu vou colocar título exclusivo E na descrição Eu vou colocar Dá O título rico exclusivo Para quem comprar Pode escolher a imagem também clicando em escolher arquivo E selecionando a imagem salva Clique em Preview e clique em Verify Upload, é, então O passe já terá sido criado Para poder colocá-lo à venda Clique no nome do passe, então sua página Será aberta, clique nos três pontinhos Clique em configurar Então vai em promoções da barra lateral E marque a caixa item à venda E define para o preço que você Quer que o passe custe, agora Já podemos voltar para a página do passe Pronto, agora o passe ele custa Robux E agora o que precisaremos fazer É ir no link dele E haverá números no link, o esses números que é o ID do passe Vá para o Roblox Studio E no valor ID, coloque o ID que nós copiamos E agora o título rico deve custar Robux Então a gente estou aqui no jogo Que os dois títulos que nós adicionamos estão aqui E no título gamer Nós precisamos entrar no grupo para poder consegui-lo Como eu já estou no grupo, posso equipá-lo e usá-lo mas agora eu irei clicar nos três Pontinhos e irei sair deste Grupo. E agora para eu poder não ter Mais o título. Para eu conseguir Novamente tem que entrar no grupo Do Roblox. Eu não consigo comprá-lo Normalmente. E já o nosso Título rico. Como nós podemos ver eu não Tenho ele. E ele custa um Robux. E se eu comprá-lo Eu irei conseguir equipá-lo Agora como nós podemos ver Eu posso equipá-lo. Eu fico Com o título na minha cabeça Então gente. Este foi o vídeo se você gostou não se esqueça de curti-lo e se inscreva no canal para poder não perder mais nenhum vídeo Pois apenas 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas Então ajude compartilhando o canal com seu amigo para crescer essa comunidade de Roblox Studio Então vindo nessa, valeu, falou e tchau